Nessa manhã do dia 23 de novembro, a Polícia Militar de Buritzeiro realiza o lançamento da Operação Natalina e Férias Segura. A operação tem como objetivo conscientizar a população e dar dicas de segurança. A TV Projeto acompanhou de perto o lançamento e traz para você, internautas, todos os detalhes. Acompanhe. E aproximando a festa de Natal, a Polícia Militar de Buritizeiro lança a campanha Natalina e Férias Segura. A campanha Operação Segura tem o objetivo de conscientizar a população de Buritizeiro. Nente Rocha, como nasceu a proposta da campanha Natal Seguro? É, a Operação Natalina e Férias Seguras é uma iniciativa do Comando da Polícia Militar, né, que ocorre realmente em todo o Estado, em razão da, da data, né, é uma data especial para o comércio, sobretudo, onde tem uma movimentação mais intensa de pessoas, né, fluxo de pessoas, movimentação financeira. E isso, né, em, em contrapartida, também temos alguns benefícios né, que são concedidos pela Justiça, onde... Talvez aí a gente tenha também um incremento no número de infratores. Então a Polícia Militar, atenta a essa situação, ela produz uma operação com incremento no efetivo voltado exatamente para a proteção da pessoa de bem, o cidadão de bem que transita pelas vias. Na oportunidade, o Tenente Rocha, responsável pelo Batalhão de Polícia Militar de Buritizeiro, agradeceu à população que acompanhou o lançamento da campanha. Pessoal, eu queria agradecer a participação. Né? É muito importante a comunidade estar envolvida com as ações da Polícia Militar, uma vez que a segurança pública não se faz sozinha, não se faz somente com, com as instituições. É preciso realmente estar com essa interação, com essa, é, essa comunidade, essa parceria né? toda envolvida. Então, eu queria agradecer. E explicar mais uma vez que a Polícia Militar, nesse período, vai estar à disposição com as ações mais efetivas, né, voltadas realmente para o cidadão de bem, para o consumidor, para o cliente que está aqui procurando comércio, procurando aí as instituições. Tá? Queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigado. Senhor Bartolomeu, qual a importância dessa campanha lançada hoje pela Polícia Militar de Buritizeiro? Sim, é muito importante para a segurança de todos os comerciantes, dos consumidores, uma... haja visto que... Um est... Atravessamos um momento muito difícil é, da economia. Eu acho que só assim a gente pode estar mais tranquilo e alcançar êxito nos nossos negócios. E nesse final de ano, qual a dica o senhor deixa aí para os nossos internautas da TV Projeto? Bem, amigos internautas, né, a gente relata para vocês aí que é um período um pouco mais complexo. São grandes as movimentações que a gente tem nas ruas. Né? Você que vai sair de casa, tenha cuidado. Né? Vai procurar o comércio, não leve grandes somas de dinheiro, procure levar aquilo que realmente for ser utilizado. Né? É, procure locais onde tem grande movimentação, fluxo de pessoas, porque ali o policiamento será concentrado. Evite locais ermos, rotas alternativas, né? locais sombrios, mal iluminados. Se for procurar um local para fazer seu lazer, tenha o, o devido cuidado né, de manter seu veículo trancado num local que tenha iluminação adequada, é sempre essa dica, né, deixando a sua casa. Procure deixar sempre um vizinho ciente de que você vai sair quando retorna. Também os né, problemas com relação a furto e arrombamento tende a aumentar, dada essa movimentação, são essas dicas. Não reajar a assaltos. Se porventura for abordado, né, o cidadão ali, o infrator, ele está interessado só no seu patrimônio, só no seu bem e lembrando que a sua vida é seu maior patrimônio.